Porra! Oh, olha Aproveitei esse, essa pausa, né? Essa pausada estendida aí pra almoçar, aqui. né? Tava oh, aqui Monaca. de boa fumando minha ganja ah. e lembrando de quando você foi no Flow e eu me emocionei muito e depois nós fumamos cannabis sativa e baforamos Loló, foi inesquecível aquele momento para toda a equipe do Flow. Tá louco cara?